Olá família, mais uma vez estamos aqui para apresentação de mais um, um roteiro que nós temos preparado de viagens Dessa vez Peru, excursão para o Peru 10 a 19 de fevereiro de 2022 tá? Lembrando aí que a última viagem que eu fiz até antes da pandemia foi em fevereiro de 2020 Que eu fiz essa viagem para o Peru e a viagem foi um sucesso, realmente é um destino que me surpreendeu bastante. E é um destino que tem um circuito bem completo, bem enxuto que nós preparamos. <risos> Até mesmo a raiz da primeira viagem, andei melhorando alguma coisinha para essa para esse segundo, essa segunda ida para o Peru. E é para 10 a 19 de fevereiro de 2022, tá? Nós vamos visitar aí Lima, Cusco, Puno, Puca Pucapucara, Vale dos Incas, o famoso Machu Picchu, Lago Titicaca e as ilhas flutuantes de Uros, que isso aqui é uma coisa espetacular. Vamos lá, gente, vamos procurar aqui, vou procurar aqui que seja um pouco mais curto o outro vídeo Dubai e Tailândia, realmente também é um circuito muito grande, né? Dubai e Tailândia ficou aí mais ou menos 30 minutos de vídeo mas é porque o circuito realmente é muito grande. Vamos procurar encurtar esse aqui um pouquinho. Então, saída do Brasil, dia 10 de fevereiro, na quinta-feira, no mesmo formato, tá? Saída saída da sua capital para Guarulhos e nos reunimos em Guarulhos, todo o grupo, tá? Porque tanto eu quanto a, a Voe Viagens, né? Que nós somos aí na parceria, a Voe Viagens e Diego Lima, atendemos a todo o Brasil, tá bom? Então, sair da sua capital, o voo para Guarulhos, nos reunimos em Guarulhos para o voo internacional para Lima, de aproximadamente 5 horas e meia de voo, tá bom? Chegada no final do dia, é, a previsão de chegar no final do dia, recepção no aeroporto, com guia, traslado, né, o hotel, assistência, assistência no check-in. E dependendo do horário da chegada, eu até deixei aqui como opcional, é, porque de, dependemos dos horários da, da grade de, de horários de voos, né? Como é em fevereiro, pode ser que tenha alguma mudança de horário e a gente ainda não colocou aqui o horário específico do voo. Mas se por acaso a gente chegar no horário propício, chegar mais cedo, pode, pode caber possibilidade de a gente fazer um pequeno city tour por Lima. Tá? Após esse passeio aí, pernoite, a gente visitar a capital de Lima. No dia seguinte, sim. No dia seguinte, 11 de fevereiro, sexta-feira, city tour por Lima a gente tem aí todo o dia de passeio para visitar Lima, na parte da manhã as partes mais antigas, depois o City Tour. É, nesse City Tour né, a gente visita Miraflores, San Isidro, Parque do Amor, o Centro Histórico, a Plaça das Armas, depois tem ali um tempinho livre para comprinhas porque tem bastante lojinhas que tem muito souvenir, muitas coisinhas muito bacana tem ali nesse, nessa região. Então, aproximadamente, pausa, tipo assim, um, uma e meia, mais ou menos, a gente faz o traslado do grupo e a gente vai para o shopping, para centro comercial Larcomar, para almoço e diga-se de passagem, cara, que que coisa! A gastronomia no Peru me surpreendeu bastante, principalmente para as pessoas que gostam dos dos famosos é, ceviche, né? É, o Peru é típico, então o pessoal gosta muito, é, a gastronomia é muito boa, a gastronomia no Peru. Então a gente come no centro comercial Larcomar, que tem uma variedade de, de bares e restaurantes, também é, um, é uma espécie de um shopping com uma vista linda para o mar, muito bonito, muito bacana. Não está incluído, não incluído o almoço, tá? O almoço é por conta. Tempo livre e aproximadamente às 16 horas a gente regressa para o hotel, tá bom? Depois, à noite, a gente tem um opcional, durante o decorrer do dia, o guia explica mais ou menos como funciona esse circuito mágico das águas, né? Que é uma praça gigantesca, uma praça fechada, que tem um show, um espetáculo de águas e fontes e música e luzes que é muito bacana. Então, a gente deixa como op opcional para aquelas pessoas que quiserem, a gente pode estar tá fazendo essa programação à noite. Para quem não quiser, já ficar no hotel, descansar para o dia seguinte, tá bom? Então... 12 de fevereiro, acho que eu tirei uma, uma foto, Eu acho que foi em homenagem a mim. <risos> Mentira, tô brincando. É é Diego Lima, né, cara? Peru, Lima, capital Lima, então tem alguma coisa a ver aí. Eu gostei muito e tirei essa foto aí. Essa é na praça, no, no centro histórico, na parte histórica de, de Lima. Muito bacana, gostei. <risos> Bom, dia 12 de fevereiro, no sábado, terceiro dia, a gente já vai pro aeroporto pegar o nosso voo para... Cusco, tá? Isso é na parte da manhã, após o café da manhã, a gente faz tralado, traslado do grupo para o aeroporto e a gente parte para Cusco, ainda na parte da manhã. Chegada prevista 11 horas, meio-dia, é a chegada que a gente chega em, em Cusco, ainda na parte da manhã. Recepção no aeroporto, com guia, traslado do grupo para o hotel, assistência check-in, com a recepção no hotel do famoso chá de coca, para ajudar a climatização na região de Cusco, gente, isso aqui eu pensei, na minha humilde opinião, eu pensei que isso era uma bobeira, mas isso daqui é muito importante. Chá de coca para ajudar na climatização na região de Cusco. É uma região que realmente é, necessitamos aí, algumas pessoas necessitam um, dois dias para se adaptar à região, né? E esse chá de coca ajuda muito, né? Há uma dica que eu dou aqui nesse dia, o dia que chega e é o dia também que o guia também dá essa dica, né? Nesse dia procurar não comer alimentação que seja leve, o mais leve possível, porque o nosso corpo ele começa a fazer uma digestão mais lenta e se você comer, por exemplo, carne, você vai passar, carne mesmo, carne, você vai passar mal. Então, indica-se aí esse primeiro dia, que coma salada, que seja um peixe, que seja coisas muito leves para ajudar a adaptação do, do clima tá? da, em Cusco. Essa é a, a catedral né, que tem aí, a basílica que tem na, na praça de, de, de Cusco. Cusco é muito lindo, é uma cidade muito pitoresca eu fiquei muito encantado com Cusco. Cusco é uma cidadezinha muito top, completa, tem de tudo. É, ela tem uma mistura do antigo com o moderno, é, e é incrível, é uma cidadezinha muito bacana. Então a gente fica hospedado duas noites, nós ficamos duas noites hospedados em Cusco. Então no quarto dia, dia 13 de fevereiro, a gente já começa a fazer uma visita por Cusco. Após o café da manhã, a hora marcada pelo guia, nós faremos visitas guiadas em um tour arqueológico por Kenko, Pucara e Tambomachai. E o retorno para Cusco, aproximadamente 2 horas da tarde, e a tarde livre hipernoite. Essa tarde livre ela é interessante porque você está participando de um momento ainda de adaptação, de clima, né? Então, para não castigar muito o corpo, procurar ter uma tarde de descanso e de repouso, e aqueles que forem mais que estiverem melhor, né? Pode também estar tá dando um passeio, porque o hotel fica dentro da cidade. As pessoas podem passear pela cidade no final de tarde. Também. Aí, pernoite, essa é uma das fotos que a gente tirou em um dos, dos parques arqueológicos que tem, né, durante o passeio, com o grupo aí. Aqui não tá todo o grupo, eram, éramos um grupo de 24, 23 pessoas. Aqui não tá todo mundo, tinha algumas pessoas dispersas aí, o nosso guia, com a gente. Então, a gente tá aí marcando território, como todo brasileiro gosta de fazer. <risos> dia 14 de fevereiro, segunda-feira, quinto dia. De Cusco, vamos para Águas Calientes. Águas Calientes já é o foco para chegar lá próximo do, do território arqueológico de Machu Picchu. Após o café da manhã, deixaremos Cusco, rumo às Águas Calientes. Durante uma viagem, faremos todo o dia de visitas. É todo dia, é mais ou menos, aí umas, dá um, um trajeto de, de um dia todo esse passeio aqui saindo de Cusco para Águas Calientes. No caminho, Vale Sagrado dos Incas, é um passeio muito lindo. A gente faz visita ao Museu de tecelagem, é muito legal a apresentação do Museu de tecelagem, Muito bacana mesmo, até chegar a Ollantaytambo. Odiatambo! É que é muito complicado, gente! Ollantaytambo. <risos> Bom, resumindo e concluindo, chegando aqui, gente, é um lugar também espetacular no meio de um vale de, de montanhas. É muito legal e daqui nós pegamos um trem para chegar nas famosas Águas Calientes. Nós vamos de ônibus de Cusco até o Jantaiatambo <risos> e daqui até Águas Calientes a gente pega um trem. tá? A gente chega aproximadamente às 19 horas em águas calientes, onde a gente faz somente uma pernoite, tá? Essa aqui é uma, uma foto que a gente né, tá participando da apresentação da, da tecelagem, que é tudo artesanal, até a, a, as pinturas, o tecido, é tudo feito artesanal, não é nada industrial, todas essas cores que eles usam no Peru, esse vestuário, as vestimentas, as roupas, o, o que eles fazem de, de tecelagem, é tudo no artesanal, Desde as cores até o, o trançado, o tecido, tudo. É muito bacana, gente. É muito legal. O pessoal ficou encantado com essa apresentação aqui. Dia 15 de fevereiro, terça-feira. Um, se não para mim, né? no caso aqui, eu, a cerejinha do bolo. Machu Picchu. Após o café da manhã, nesse dia visitaremos uma das sete maravilhas do mundo que é Machu Picchu, a cidade Inca de Machu Picchu, incluindo os mistérios da história desde fascinante cultura Inca, com tempo livre para explorar, descansar, meditar e sentir a notável energia espiritual deste lugar. Gente, é... aqui eu quero colocar um entre, entre aspas, tá? nós aí, todo o grupo lá já, no topo da montanha, no topo do Machu Picchu, para subir, a gente sobe de águas calientes até quase, né até na entrada do, do centro arqueológico, nós subimos de transporte, transporte de um micro-ônibus que leva a gente até acima, e ali da entrada do, do parque arqueológico até a, acima, até onde estamos nessa foto aí, é mais ou menos uma hora, uma hora e vinte de caminhada a passo lento, sem pressão, tá? Porque aqui, principalmente assim, da turma que viaja comigo, a maioria já tem uma certa idade e também a gente não pode apertar muito o passo, mas todo o grupo estivemos no topo do, de Machu Picchu, foi muito bacana e foi passeio a passo lento, uma, sub, uma subida a passo lento, muito tranquilamente, Todo mundo chegou no topo, foi maravilhoso, foi magnífica essa visita no topo de Machu Picchu, tá? Então, é, ó, a vista é espetacular, o lugar é espetacular. Então, as pessoas aí que gostam desse momento de espiritualidade, envolvido com a natureza, é um lugar magnífico. Vale a pena, tá? Então, tá aí essa visita a Machu Picchu que a gente faz. Todo o grupo sobe, todo mundo subiu, todo mundo visitou e... Todo mundo adorou e amou esse, esse lugar. Foi espetacular. Então, no final, no final do dia, no final da tarde, <risos> depois dessa visita, a gente desce para Águas Calientes, almoça e após o almoço, a gente pega de volta para Cusco. Né? Então, é, de Águas Calientes até um, um certo tramo, a gente faz de trem, né? que a gente vai no trem Vistadomo, que é esse, esse trem famoso, que é panorâmico, né? você vê que tem o teto dele, é o teto transparente, então a gente tem a lateral e a parte de cima, a, a visão de todo, de todo o percurso, todo o trajeto. É um trajeto muito bonito, muito lindo, é, que a gente faz esse, esse pedaço, esse, é um tramo né, de, de águas calientes de, no caminho para Machu Picchu, ou para Machu Picchu, para Cusco, e no meio do caminho nós deixamos o trem e pegamos um ônibus, para chegar em Cusco, então aproximadamente a gente sai depois do almoço de Águas Calientes, de Machu Picchu, sai depois do almoço e chega aproximadamente às 20 horas em Cusco, de volta no hotel onde estamos hospedados em Cusco. No dia seguinte, nós vamos fazer um trajeto de aproximadamente 8 horas de estrada, nós vamos sair de Cusco e vamos para Puno oito é, horas de estrada com paradas turísticas, parada para almoço, é, praticamente vários vilarejos que a gente para no caminho, lugares é, assim, pitorescos, é muito legal mesmo essa, esse passeio que a gente faz na estrada de, de Cusco para Puno. Tá? Tem um, também no caminho, tem um almoço que está incluído para nossa comodidade, e no meio do caminho tem várias paradas, essa é uma delas que a gente parou para o pessoal ir no banheiro. Ali tinha uma loja, umas lojinhas e tem as alhamas, né? As famosas alhamas. E aí tiramos aí uma foto aí, eu e ela, e a, <risos> a cuidadora dela aí. Muito bacana. Lojinhas, muitas lojinhas no caminho. Cada vilarejo tem, tem as lojinhas turísticas para os turistas. É, é muito legal, muito bacana. São preços muito acessíveis, Tá? E normalmente a turma aí aproveita bastante essas, essas paradas no caminho, tá bom? Aqui tá vendo mais uma, mais uma imagem, uns tapetes que, tão, que tem lá lindos, as meninas aí dando uma olhadinha, como sempre, fazendo algumas comprinhas, é muito bacana. No dia seguinte, a gente já, uma vez que chega a Puno, no dia seguinte nós vamos visitar outro lugar muito legal também, que é o famoso Lago Titicaca. <risos> Muito bacana, gente. Eu fiquei impressionado com esse lugar. O lago Titicaca, onde estão as ilhas flutuantes de Uros. Gente, o pessoal mora dentro do rio, cara. Mora no rio. São pequenas ilhas flutuantes que as pessoas estão vivendo ali. Cada ilha é uma... É, tipo assim, uma, duas famílias que vivem em cada ilha. É, aqui tem uma uma foto em uma das ilhas que nós paramos, né? E eles fazem explicações de como funciona, como eles ficam flutuando nessa ilha, né? Tudo que tem aqui abaixo da gente aqui é o rio, é o rio tic e nós estamos aqui flutuando, e literalmente você sente a, a, a sua, você sente que você está flutuando, o corpo está ali flutuando em cima da água e essas pessoas vivem aí. Tem casas, tem os seus quartos, a sua cozinha, o seu banheiro e eles vivem aí flutuando. É muito interessante. Ó, esse é um pedaço, do é uma ilha que tem um comércio, tem um mini mercado, tem uma lanchonete, tem uma cafeteria, mas voltada também para o turista. Né? Então aí a gente desce para tomar um café, tomar um chá. E o pessoal aqui é muito bacana, muito receptivo. A foto aqui do nosso guia, que estava atendendo a gente. E essa aqui, gente, Titicaca, é impressionante. Né? A foto aí, Titicaca, na eu vou dizer humildemente, né a praça de alimentação do lago Titicaca. Muito interessante, muito bacana isso daqui. Então, após essa visita aí, que é a partir da manhã toda, nós vamos visitar o lago Titicaca. No finalzinho da manhã, a gente chega já... É, no porto e uma vez que chega no porto tem um, uma mini feira, um, um mini mercado, uma mer várias barraquinhas de feirinha e a gente dá um tempo para o pessoal ali comprar as últimas lembrancinhas também e aproveitar esse tempo antes do almoço, antes de voltar para o hotel. Então aproximadamente uma hora da tarde a gente regressa para o hotel e a tarde livre. Tarde livre para pessoa que quiser pode estar passeando porque o hotel está bem no centro da cidade. O pessoal, pode dar uma volta para aquele que quiser descansar, arrumar as malas, porque no dia seguinte oh! <risos> acabou <risos> dia 18 de fevereiro, sexta-feira, o nono dia de, de viagem. Nós estamos em Puno e já vamos de caminho para o aeroporto. O aeroporto de Puno, o voo Juliaca, Lima, Lima, Guarulhos, chegando no, no dia seguinte, pelos fusos horários, né? chegando no dia seguinte, dia 19 de fevereiro, no sábado de manhã, chegando em Guarulhos. E aqui em Guarulhos, cada um pega o seu voo de volta para a sua capital. O horário, a gente, nós deixamos por confirmar 45 dias antes do embarque, tá por essas questões aí de que podem estar tá trocando a grade de horários. Então, os 45 dias antes do embarque, a gente confirma o horário de embarque da turma, tá bom? É, e depois, como eu comentei, esse arquivo que eu estou apresentando aqui, ele vai estar tá abaixo do vídeo com toda essa informação, tá? Você vai poder estar tá baixando esse arquivo, tá fazendo um download e vai ter o PDF com toda essa informação que eu apresentei para vocês, tá bom? No preço do pacote, inclui voo doméstico, taxas de embarque, o voo internacional, é, uma mala de 23 kg por pessoa, mais a bagagem de mão, seu seguro de viagem, né? Sempre isso aqui é... É fundamental, ainda que ninguém vai usar, óbvio, ninguém vai usar, mas todo mundo tem o seu seguro de viagem. Duas noites de hotel com café da manhã em Lima, três noites em Cusco, uma noite em Águas Calientes, todos têm seu café da manhã incluído. Duas noites de hotel com, é, com café da manhã em Puno também, né? Os passeios, o City Tour, de toda a programação que tá aí no, no roteiro que eu passei para vocês. Tem um almoço incluído, que é o almoço do que faz de Cusco para Puno, a visita, no, o ingresso para entrar né, no, no complexo de, do Machu Picchu, o transporte em águas calientes, o trem de ida e volta, o transporte de ônibus, os traslados de aeroporto hotel aeroporto, guia em idioma português, que dá assistência para a gente todos os dias, durante todo o circuito lá, Tá? E a parte, né? Eu, Moá, se Deus quiser, estarei com vocês nessa visita também, nesse circuito, tá bom? É, taxa de envio internacional, IOF calculado, os impostos, né? Enfim, família, resumindo e concluindo, esse arquivo, ele está todo no, aí, aí embaixo do vídeo, tá? Aqui no final tem o preço da viagem, 2.197 dólares. Hoje, né, nos dias de hoje, no mês de, de abril, pelos dias de hoje, mais ou menos 12 mil reais parcelados aí em 10 parcelas. Uma entrada à vista no cartão e 10 parcelas do, do, rest, do restante do valor parcelado em 10 parcelas no cartão. Aí tem as formas de pagamento no, no cartão, no cheque, boleto, à vista tem desconto, tá? A vista tem um desconto de 5%. Enfim, família, e para formalizar esse pacote, sempre, né? Vocês procurem aí algum agente Voe Viagens, mais próximo de você. Ou me procura aí também na, no meu Instagram, nas redes sociais, no Facebook. E, gente, como digo sempre, viajar é conhecer mundos diferentes. Vem comigo, cola na gente, tamo reativando as atividades. E essa é mais uma viagem do calendário Diego Lima Excursões Internacionais, e Voe Viagens, levando vocês aí para conhecer mundos diferentes, fechou? Aguardo vocês aí e nos vemos em Guarulhos, se Deus quiser. Tchau, obrigado!